Emyama Yomameque, Naira Ivan Ortega em Itoto. Sou Vando Ortega, pertencente da etnia Uitoto, e venho falar hoje sobre a Agência Amazônia Real, uma agência de jornalismo independente que vive aqui na região amazônica, em Manaus especificamente a sua sede. O jornalismo independente e investigativo que é desenvolvido pela Amazônia Real é fundamental na nossa, reu... na nossa região porque fazem denúncias né, e investigam notícias sobre o agronegócio, sobre invasão de territórios indígenas, violação dos direitos humanos, sobre as queimadas na nossa região. E esse jornalismo, ele precisa do nosso apoio. Por ele ser um jornalismo independente e sem fins lucrativo. ele precisa que a sociedade civil e as pessoas engajadas nesse trabalho independente é, seja financiado. Então eu convido a toda a sociedade que se sensibilize em fazer as doações para que esse jornalismo ele continue na nossa região. Na UERA Monaide.